A Escola de Engenharia recebeu uma interessante palestra sobre a chamada Lei do Bem, lei que institui o uso de incentivos fiscais de pessoas jurídicas e que realizam pesquisas em tecnologia e desenvolvem alguma inovação. O professor Renato Ventura foi um dos palestrantes e nos explicou o funcionamento desse mecanismo que também pode ser utilizado pelas universidades. Atualiza! Em relação à palestra ontem na Escola de Engenharia, tivemos a participação de uma professora da Faculdade de Economia, explicando as questões jurídicas e econômicas envolvidas com a lei do bem, o que é possível fazer, o que não é possível fazer. Houve uma grande participação dos professores que estavam envolvidos, houveram professores de outras universidades, da Unicinos, da Fua vale, interessados em entender como é que se utiliza a lei do bem. Ah, e uma avaliação da, da repercussão ah, da, das explicações de como se analisa ah, um projeto que, submetido pela empresa e como que as empresas têm que encarar isso do ponto de vista fiscal foi extremamente positivo. Ah, ah, houveram discussões com relação à segurança jurídica da aplicação da lei do bem, qual é a, a postura jurídica ah, ponto de vista econômico que as empresas têm que tomar, eu acho que foram esclarecidos esses pontos ao longo de duas ou três horas de, de apresentação, mais uma hora de discussão com os presentes, eu acho que a repercussão foi extremamente positiva e se tem agora um ponto inicial para que os professores possam interagir comigo, professor Venturi, com a professora da economia para que gente, e com outros. questões diversas né, da lei do bem, para que se possa alavancar e colocar a universidade a usufruir desse, desse benefício da lei do bem dentro da nossa universidade. Nós participamos de todo o processo de julgamento ah, das empresas que submetem projetos de inovação para a lei do bem. A lei do bem é um incentivo fiscal que o governo Uh, tá oferecendo para as empresas utilizarem em todos os seus desenvolvimentos de pesquisa, tá? envolvendo a parte de inovação. Esses uh, desenvolvimentos e esses incentivos eles são automáticos. Então, ao, a cada fechamento do ano fiscal das empresas, toda empresa que tiver lucro real ela tem uh, condições de poder utilizar a dedução do imposto de renda em todo o valor que ela utilizou gastando com projetos de engenharia básica, engenharia de produto e desenvolvimento de protótipo. Basicamente, esses três uh, assuntos são tratados dentro da lei do bem uh, e são considerados como temas prioritários uh, para o apoio de projetos de pesquisa e inovação. O sistema funciona da seguinte forma. O empresário, ao desenvolver o seu projeto de inovação, ele subcontrata uh, instituições de pesquisa, como as universidades, ou institutos de pesquisa, que são uh, institutos de pesquisas particulares, tá? ou um inventor, tá? que seja um inventor uh, autônomo, ou qualquer uh, grupo de pesquisa que faça a parte de desenvolvimento de P&D e paga esses grupos para desenvolverem a parte de inovação e de pesquisa. Ao final do ano fiscal, ele contabiliza os gastos que ele teve com a sua própria equipe. Então, se ele tiver uma equipe de pesquisa e desenvolvimento e ele aumentou o número de pesquisadores, ele ganha um plus, mais 20% de dedução. Se ele... Configurou a inovação, ele ganha 60% de, de desconto do valor do projeto que ele está submetendo. Se ele gerou uma patente, ele ganha mais 20% de, de incentivo fiscal. Tá? Então, ele pode chegar a 100% de cobertura ou de incentivo com os gastos que ele teve em cima dos projetos que ele submeteu. Não existe um valor limite, pode ser 500 mil, 200 mil, 1 milhão, 500 milhões, depende da estrutura da empresa. O importante de ser observado é que as universidades federais hoje têm muito pouca participação junto às empresas. As empresas estão utilizando outros métodos para fazer esse desenvolvimento tecnológico, estão usando uh, institutos que são particulares, para fazer esse tipo de pesquisa, e as universidades não estão participando ou tem uma participação muito baixa perante ao que está tá envolvido né, de valores nessa parte da lei do bem. A lei do bem ela foi já, já vem sendo utilizada desde 2006, ela foi iniciada em 2006, ela é feita para projetos contínuos, então ela não necessariamente apoia um projeto novo, mas um projeto que já vem em andamento e está sendo financiado por outras fontes, ela pode ser complementada pela lei do bem para pagar só, por exemplo, a parte de pesquisa e de desenvolvimento. Um fator importante de se mencionar é quando se faz a análise da, do mérito, se o projeto é um projeto de inovação ou não, se leva em consideração o manual de frascate. É um manual que fala especificamente sobre a lei do bem. Se vocês acessarem site do Ministério de Ciência e Tecnologia, está à disposição uma apresentação da Lei do Bem, ah, vai estar no site da Escola de Engenharia, uma apresentação que aconteceu ontem, dia 12 de novembro, no Prédio Centenário, explicando todos os detalhes da Lei do Bem, quais são as leis que fazem parte da regulamentação da Lei do Bem, e como é que a gente encara ah, o que é a, a inovação e como que a gente define inovação, levando em conta os critérios que o Ministério de Ciência e Tecnologia está adotando para serem feitas as validações de projetos para serem classificados como lei do bem ou não. Basicamente, a lei do bem ela é um incentivo fiscal, ela é utilizada diretamente, então já é declarada no imposto, já se recebe essa, esse benefício antecipadamente, e, posteriormente, a declaração do imposto de renda feita no final do ano, seis meses depois, em julho, julho se submete esse, esse documento com todos os gastos que foram efetuados com pesquisa e desenvolvimento e depois, avaliado pela, pela comissão, a empresa vai receber um relatório dizendo se foi aprovado 100% o valor que foi debitado ou se há algum, alguma glosa, alguma coisa que foi, que não foi bem esclarecida, a empresa tem de novo uma oportunidade de mandar de novo os papéis para serem avaliados, e se isso for aprovado 100%, ela já utilizou e vai continuar utilizando esses valores. Basicamente, dentro da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, nós temos professores nas áreas de engenharia, nas áreas de, de enfermagem, de farmácia, de tecnologia da informação, que participam dessas comissões, então a escola e a universidade tem condições de apoiar os diversos professores que estão envolvidos nas áreas de inovação, que trabalham com empresas, para que essas se utilizem tá, da lei de inovação e para que a universidade se beneficie com esses incentivos, ah, para que a gente consiga né, capacitar melhor os nossos alunos e os nossos foi encaminhado, né, com a presença da vice-diretora da escola, a professora Carla Terkaten, um grupo de trabalho que está sendo montado junto com o a professora da Economia, onde vai ser atualizados os dados né, junto ao Ministério de Ciência e Tecnologia e junto à Receita Federal, para que a gente tenha um panorama né, atual da utilização do Lei do Bem, desde o seu início até agora, para que a gente tenha uma ideia de quantas empresas gaúchas, por exemplo, estão utilizando a Lei do Bem, qual é o alcance né, desse incentivo e quanto que a universidade pode uh, se apropriar dessa ferramenta para que as empresas possam utilizar os nossos serviços de pesquisa e desenvolvimento utilizando a Lei do Bem como é uma ferramenta para remuneração da universidade praticamente a